Esse mês todo, eu estou dedicando os vídeos a sugestões e perguntas dos assinantes do canal, do pessoal que me segue. E a pergunta que eu recebi desta vez foi qual é a minha opinião sobre homossexualismo. E eu vou te contar a minha experiência a esse respeito. gente sempre antes da gente começar o vídeo não se esqueça de deixar para mim através desse link aqui o seu contato porque eu tenho feito vários eventos online e presenciais e eu quero te convidar porque muitos desses eventos são gratuitos é só você aparecer online ou presencial então deixa lá para mim o seu contato que eu vou te avisar de tudo que eu fizer e a Célia figueiras me perguntou: minha opinião sobre homossexualismo E eu vou te contar aqui algumas histórias Eu acredito que tudo que a gente precisa saber mais na vida Vem pra gente na forma de algum desafio Então, há uns oito anos atrás Eu me apaixonei muito por um homem E naquela época eu levantava a bandeira do veganismo Sou vegana, como comida viva, geração saúde natureba total E esse rapaz era praticamente o oposto disso Então eu cheguei na casa dele, abri os armários e era cheio de enlatados Abri a geladeira cheio de linguiça, salsicha, esse monte de coisa e esse rapaz tinha uma série de problemas de saúde. Bom, eu não tive dúvida. Eu quis resolver a vida dele. Você não acredita que eu fiz. Abri os armários, abri a geladeira e joguei tudo no lixo. Joguei fora mesmo, invadi a pessoa. E comprei um montão de vegetais e frutas, orgânicos, e deixei tudo lindo e fiz várias refeições assim. E que se não bastasse, Ainda convidei a pessoa para fazer um jejum comigo de uma semana. Bom, sabe qual foi o resultado disso? O resultado foi que a saúde dele piorou. O estado mental e emocional dele ficou completamente desequilibrado. E depois de, vou te falar, meses nessa história, eu falei assim para mim mesma. Para tudo que eu preciso entender o que está acontecendo. Porque para mim, era absolutamente certo que uma pessoa, para viver com saúde, tinha que ser vegano. E de preferência comer tudo cru. E de preferência fazer um ou dois jejuns por ano. Mas não foi minha experiência. Aconteceu justamente o contrário. Daí, eu me dediquei a passar alguns dias meditando sobre essa situação, então eu colocava na minha mente assim a situação toda, fechava os olhos, ia para a minha meditação pedindo a Deus que me desse a resposta, e sabe qual foi a resposta que eu obtive depois de alguns dias? A resposta que veio para mim foi, eu te amo independentemente do que você coma, foi maravilhoso. E desse dia em diante eu não me importei mais com o que ele comia. Podia comer o enlatado, a salsicha, o presunto, e tudo bem. E a saúde dele se reequilibrou. Com o tempo até ele foi se tornando mais, um pouquinho mais natureba no meu estilo. Com o tempo. Mas para mim, o ensinamento foi: eu te amo independentemente do que você coma e outros ensinamentos vieram para mim as pessoas não são todas iguais o meu corpo reage bem aos vegetais aos alimentos cruz outros outros corpos talvez nem tanto é importante que a gente sinta e perceba o que quer para o corpo e esse foi o um ensinamento importante para mim, que eu precisava aprender. Mas o que, que eu extraio disso para a pergunta de hoje? O que eu penso sobre homossexualismo? Assim como a gente tem um corpo físico, a gente tem a nossa energia vital, a gente tem nossas emoções, e a gente tem os nossos pensamentos. E ao longo da história da humanidade, Muita coisa aconteceu, muitas civilizações passaram e muitas, muitos modos de vida passaram pela humanidade. E dentre os modos de vida, na antiguidade, por exemplo, entre os gregos antigos, o homossexualismo era natural e os casais se encontravam porque era necessário procriar e não mais do que isso. Outras culturas eu acredito que também em algumas culturas, as mulheres se vestem completamente de preto, fechadas. Outras culturas, as mulheres andam quase nuas e se enfeitam e têm joias e cores. E cada cultura tem seu modo de vida. E a humanidade é diversa. A diversidade existe em todo o tempo, em toda a história e em todas as localidades. Isso mostra o que para nós? Para mim, mostra que somos indivíduos. Indivíduos. E nossa impressão digital é diferente em cada um de nós. Sete bilhões no planeta. A nossa íris é diferente em cada um de nós. A cor da pele é diferente em cada um de nós, somos diferentes em tudo, indivíduos, e a gente tem nessa individualidade uma liberdade incrível, a gente pode escolher o que come, de acordo a nossa natureza, a gente pode escolher o que veste, de acordo ao nosso estilo, natureza e cultura. A gente pode escolher estilos de vida diferentes e a gente pode escolher também com quem se relaciona. E como eu falei no começo do vídeo, tudo que a gente precisa saber vem para nós, na forma de um desafio. E eu me lembro quando eu tinha uns vinte e poucos anos e para mim era muito difícil entender homossexualismo. Eu via dois homens juntos ou duas mulheres e eu pensava: nossa, o que será que os atrai? Porque para mim, não, eu sou completamente hétero. Não me atrai o mesmo sexo. Mas eu tinha essa pergunta em mim e eu dizia para mim mesma: ah, tomara que quando eu tiver filhos eu não tenha um menino. Porque se eu tiver um filho e ele resolver ser gay, nossa, isso vai ser tão difícil para mim. Eu pensava assim, mais de 20 anos atrás, aí um dia uma das minhas filhas chegou em casa com uma moça e disse, estou apaixonada por ela. Nossa, a princípio eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem o que dizer, eu não sabia nem como me comportar. E então, da mesma forma, eu fui lá para a minha meditação e coloquei o cenário e muito rapidamente a mesma resposta veio. Eu te amo independentemente do seu estilo de vida. Eu te amo independentemente do que você escolher ser e da experiência que você quiser ter na vida. O nosso papel é como ser humano, é encontrar o amor e a paz, independentemente das escolhas de qualquer um. A gente pode ser o que quiser. Hoje a gente escolhe qualquer profissão, a gente pode ser astronauta, a gente pode ser frentista do posto de gasolina, a gente pode ser artista, a gente pode ser youtuber, profissão nova. A gente pode ser tanta coisa, hoje a gente pode se vestir do jeito que quiser, colorido, sóbrio, tantos estilos, olha só como é a moda, fashion, absurdamente variada. A gente pode escolher tanta coisa, a gente pode ser drag queen, a gente pode ser hippie chic, tanta coisa, né? Porque nós somos artistas, nós somos personagens da vida E o personagem pode ser o que ele quiser E viver as experiências que quiser O que é que não pode? Não pode é dividir mais do que a gente já divide Não pode é separar mais do que a gente já separa Pelos nossos conceitos, ideias, mente, tudo isso a gente já tem tanta coisa que nos separa a gente precisa encontrar aquilo que nos une e o que nos une está aqui, ó. no coração, no amor diversidade, gente, não existe nada mais diverso do que a natureza se Deus criou tudo que há, ele realmente não economizou na criatividade de tão diferentes que nós somos mas existe algo que nos une e o que nos une é esse sentimento de admiração, amor, interesse, genuíno interesse por cada ser humano, independentemente da sua escolha. Quem ele ama, problema dele. Eu não entendia nada disso de homossexualismo, nada para mim. Era uma grande novidade. Daí os meus amigos me indicaram um filme, um filme chamado Ana Vitória, que conta sobre a geração de hoje, que ama todo mundo, independentemente de gênero. Eu assisti esse filme e para mim foi absolutamente educativo. Eu entendi. E falei, nossa, é isso mesmo. O amor existe. E a gente ama homens, e a gente ama mulheres, e cada dia que passa, o ser humano descobre mais, algo que é natural em cada um de nós, o exercício da liberdade. E essa é a minha opinião sobre homossexualismo. Espero que você tenha, pelo menos, me ouvido. E se você gostou do vídeo, deixa um gostei para mim, deixa um comentário para mim, e eu te deixo. O meu genuíno interesse em você e em todos os seres humanos. Um beijo.